para ter felicidade por toda a sua vida, para verdadeiramente estar em paz e remover todas as aflições com as quais você nasceu, nós aprendemos que devemos acreditar que um Deus nos tenha criado. Sem duvidar, nós eventualmente nos damos conta que, de que é impossível ver que toda a felicidade que existe seja possível sem um conjunto de regras para a humanidade seguir. E a última recompensa vem quando nós podemos ver a religião por seu verdadeiro propósito e ter a incrível satisfação que se tem ao passar a acreditar e a orar a Deus. Que as maiores falácias humanas são aquelas que nos levam a procurar a verdade em outros lugares além da Bíblia Sagrada, saindo fora dos limites do raciocínio religioso para rejeitar o cristianismo. Para libertá-lo da culpa, você deve continuar a sua busca e procurar respostas e buscar a verdade, a solidariedade e a paz. Usar os livros científicos do raciocínio secular é desaconselhado pela Bíblia Sagrada, pelo evangelho de Jesus Cristo, acreditar em qualquer outra coisa seria ridículo. Aqueles que dizem que não temos Deus, devem finalmente entender que o desapontamento vai tristemente se abater sobre eles. Os cristãos devem se dar conta que para verdadeiramente serem salvos por toda a vida, algumas vezes nós temos que voltar e reavaliar tudo o que nós aprendemos. E para verdadeiramente serem salvos por toda a vida, os cristãos devem se dar conta que o desapontamento vai tristemente se abater sobre eles. Aqueles que dizem que não temos Deus, devem finalmente entender que acreditar em qualquer outra coisa seria ridículo. Pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela Bíblia Sagrada, é desaconselhar usar os livros científicos do raciocínio secular. E buscar a verdade, solidariedade e a paz. Para continuar a sua busca e procurar por respostas para libertá-lo da culpa, você deve rejeitar o cristianismo, saindo fora dos limites do raciocínio religioso para procurar a verdade em outros lugares além da Bíblia Sagrada. Que as maiores falácias humanas são aquelas que nos levam a acreditar e a orar a Deus. Terá incrível satisfação que se tem ao passar a ver a religião por seu verdadeiro propósito. E a última recompensa vem quando nós podemos ver que a felicidade que existe seja possível sem um conjunto de regras para a humanidade seguir sem duvidar, nós eventualmente nos damos conta de que é impossível que um Deus nos tenha criado. Nós aprendemos que devemos acreditar e remover as aflições com as quais você nasceu, para verdadeiramente estar em paz e para ter felicidade por toda a sua vida.